Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez tô trazendo a segunda parte de gameplays do The Last of Us, parte 1, certo? O jogo foi lançado para PC recentemente e eu tô trazendo a segunda parte para vocês agora, fechou? Então, se vocês curtem essa gameplay quer assistir ao vivo, vá lá, twitch.tv barra eltonfanias, estou todos os dias fazendo live por lá, jogando The Last of Us, jogando Resident Evil 4 e outros jogos, Fortnite também, essas gameplays que saem aqui no canal de Fortnite Uh, tô gravando tudo ao vivo, fechou, galera? Então é isso aí, curta o vídeo, se inscreva no canal e é nóis. Boa gameplay pra vocês, valeu. Calma aí que eu tô gravando em dois lugares. Ih, galera, eu tava gravando no NVIDIA de Força Experience e no OBS ao mesmo tempo. Será que era isso o problema de desempenho que eu tava tendo com o mouse?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 Não devíamos ter aceito Oh, parece o Contente, né, mano? Falando. Vamos nos separar e garantir que ninguém fique aqui dentro. Ô, Robert. Para pegar o Robert. Contente, TV. Munição, munição. Cadê a munição? É isso? Não vai dropar munição pra mim, não, né? Pode ir. Pode ir. Tá bom. Eu ia te contar que estava na Rua Joga. E Sim. apareceram todos esses soldados com um grupo... Ok, ok. Todos algemados. Você pega um, eu é. pego outro. Deixa eu adivinhar. Vagalumes. É, eles foram colocados em fila contra a parede. E bang, bang, bang. Tá. Foram executados. Puff. Minha nossa. É, parece que... Oh. foi Fudeu! Ei, peguem eles! <risos> Eita! Eita! Você tá morto, imbecil! Tá, eu acho que eu fiz merda. Eu acho que eu fiz merda, galera. Tô vendo ele! Pela entrada! Que isso, cara? Que isso, cara? Ok Vamos vasculhar a área <risos> Como é que ele morreu, cara? <risos> Meu Deus, cara O que que tá acontecendo? Oh, o jogo, eu acho que... Guys, guys, o problema eu acho que era o... Eu gravando em dois lugares ao mesmo tempo, hein? Porque o jogo tá muito rápido aqui pra mim agora Tá mais de 60 FPS. Bom, vamos dar mais uma passada isso aí. Hum. Tá quase na hora do toque de recolher. Mas e o Robert? ele vai se esconder hoje? Não, mas não tá no Ultra, galera. Calma aí, não tá no Ultra, não. Tá no alto. Sei lá. Vamos falar com os outros e ter alguma ideia. Vou colocar no Ultra. Vamos lá. Tá no alto. Pedrão, tá aí, né? Você tá aí, né, o Fedrão? Será é que vai compilar o bagulho? Não, né? Opa. Agora tá no Ultra. Caraca. Oh, o jogo ficou bem bonito, hein? Caraca, olha isso. Deve ter uns 40 FPS ou 30, mano. Não tá 60 nem ferrando. É, eu sou o idiota que faz isso. Vai ruxando. Ah, merda! Ele tá aqui! Atrás da porta! Ah! Ah! Vou avançar. Ai, ai. Vai pagar por isso, desgraçado. Tô bem ferrado, tô bem ferrado. Cuidado. Ai, ai, tô sem munição. Ai. Não, não, não, não, não, não. Ah, droga. atrasaria. acho que eu dei mole, hein, mano Tem razão. Não, tá bem ruimzinho, mano Tá bem ruimzinho, vou deixar no alto mesmo O gráfico no ultra realmente Tá absurdo Tá tipo, o FPS abaixou muito, tá ligado? O FPS foi Foi pra baixo, foi zoado F. É, mas agora acho que tá bom, ó No alto tá legal hum. Faquinha ah, jogador. Faquinhazinha. Boa Vamos, as... Obrigado, obrigado. Vamos usar isso aqui antes? Calma aí. Cadê? Como é que eu me curo? Como é que eu me curo, guys? É sete? Ah. Tem que me acostumar ainda com, com os comandos desse jogo. Vou procurar munição antes de abrir isso aqui. Importante, né? Que meu stealth nesse jogo tá bem, né? Naquele pique. Vamos lá. Opa! O gráfico tá bem... Bem absurdo, cara. Olha o garoto. Aqui dali é o Robert. Robert Down Jr. Opa, já vi uma munição ali embaixo. Canto esquerdo. Antes de eu começar a fazer essa zona, Vamos ficar eu vou passar aqui. Ah, esse aqui é HP. O som do jogo é bizarro, mano. Mesmo se for, e daí? Tô falando, essa zona já era. Melhor pensarmos em uma estratégia de saída. Você tá louco? Sair dos muros é suicídio. Os outros contrabandistas saem. O que você acha que vai acontecer aqui quando acabarem o sofrimento? Eu ainda prefiro arriscar aqui dentro. Que ali Porra. Ah não Ok uh. ai droga <risos> espertos. Tá Muitos. Ok Tem que ficar bem mais esperto do que antes Vou pegar aquela faca ali Ok Ok <risos> <risos> Já era, já era, já era, já era. Perdeu. Perdeu o hey. rei. Cadê munição? Já peguei munição? Cadê a munição? Pega essa pistola. Pô, oh, eu não tô conseguindo pegar munição. Okay. Como é que eu fico no cantinho? Porra! Ei, peguem ele! Não, não, não! Não ah, vai pagar por isso! Fique atento! Tá bom! Pega que ele! Por aqui. Ele está aí? Ele não está aqui. Sem munição de, de arma, né? Eu só consigo pegar munição das armas do chão Quando o Joel tá 100% sem munição eu Não sei se esse é um recurso do jogo Mas eu achei meio paia isso, pra ser sincero Vamos lá Eita Só queremos conversar, Robert Não temos nada para conversar Abaixa a arma e vai se fuder, tá fugindo. Vamos lá, Joel. Por errar, aqui, Joel. Quase pegamos ele, Joel. Anda. Vai ter que trocar uma ideia, rei. Hey. Vai ter que trocar uma ideia. Joel. Sem ressentimentos, tá? Nem. Ah. Agora sem ressentimento. Ah! Au! Meu joelhinho. Olha. Não sei o que vocês ouviram, mas não é verdade. Só quero dizer isso. As armas. Quer nos dizer onde estão as armas? É claro, mas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 Vamos pegar nossa mercadoria de volta. Como? Sei lá, a gente explica pra eles. Você acha que eles vão aceitar essa explicação aí? Você não vai ter que... Não é assim. Aí está. A rainha vagalume. Por que está aqui? Negócios. Você não parece bem. Onde está o Robert? Eu preciso dele vivo. Precisa? Mas, ha! Deus, não é Ih. Um dele. Quer Precisa não... dele vivo. Não funciona assim, Tessa. Ah, são sim. Eu paguei por essas armas. Quer de volta? Vai ter que merecer. Ih, rapaz! De quantos cartões estamos falando? Ah, eu não me importo com cartões de comida. Preciso tirar uma coisa da cidade. Fazem isso?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 Temos que sair daqui agora. Bora, bora, bora, bora, bora. Então, tô vendo os caras vindo aí, filho. Você acha que eu quero ficar pra trás? Tá maluco? Eu conheço um caminho. Vamos, bora, bora, bora, bora. Ih, parou. Vai, vai, vai. Boa. Vai dar tudo certo, galo. Eita! Caramba! Essa é a sua gente? Que sobrou deles. Por que acham que eu pedi a ajuda de vocês? Por aqui. Por que agora? Estávamos quietos. Planejando sair da cidade, mas eles precisam de um bode expiatório. Eles estão tentando nos provocar. Uh! Pegar esse recurso tudo aqui, tá? Boa. Tem bancada no jogo para aprimorar a arma. Não sabia disso. Não. Coisa linda. O que, que tem a mais? me ajuda aqui. Quero mais coisas. Cadê? Dropa para mim. Olá Joel para ajudar ela aí, ok. Ei, como é que você tá? Vou sobreviver. Ela referiu a a ela como uma coisa, né? E não uma pessoa. Soldados. Aquela é a saída, a porta embaixo da ponte. Não gostei dessas chances. Podemos passar sem nos verem, mesmo que não seja o seu estilo. Vamos ver o que acontece. Vamos continuar. Precisamos chegar até a porta. OK. Você escolheu o dia errado. OK. A gente. Vão se ferrar. OK. Eu lembro dessa parte. Tô lembrando dessa parte aqui no, na época do PlayStation 3. Com a galera em cima da ponte também. Ai. Já vai tarde. Merda. Vou pegar Perdeu esse. A minha volta e pegue o outro. A justiça não espera, soldado. Ah, tão fácil. essa faca aí, me dá aí silêncio. Certo, tome cuidado. Munição, munição. Só itens. deles hoje Dá pra pegar um do lado outro do outro ótimo Faz munição coisa linda Estamos. esperar que dali ir para outro lado. Ok. Tá. Ok. Munição, mais munição, coisa linda. Esse aqui também vai ter munição. Só no Stealth, hein? Agora a gente vai no Stealth. Será que é o tipo de arma? Talvez seja isso, viu? Você que tá na minha frente? Você que tá na minha frente? Passaram na frente dele, ele não viu, é um engraçado. Uh! <risos> tipo, você viu isso, mano? Ele, elas passaram na frente dele e ele cagou, mano. Deu uma bugadinha, hein, errei. Fingimos que é, que é lama. Se ninguém escutou, agora escutou Disse eu sei Por aqui Tá perto agora Uau, olha essa ambientação, cara Que lindo Mas vou sobreviver O lugar não é muito longe polícia está ativo. Qualquer Não, pessoa que do lado de fora sem autorização adequada será presa e processada. E, rapaz. Vou mostrar. Atenção. O toque de recolher está ativo. Qualquer pessoa Confio, confio nela, o oh, oh, Relaxa. Joel, me ajude aqui com isso. Opa! Oh, oh, oh. Vem cá. Levanta. Fique longe dela. Ei. Solta ela. Tá recrutando gente muito jovem, né? Ela não é das minhas. Oh, merda. O que aconteceu? Não se preocupe. Dá pra consertar. Consegui ajuda. Aí, ó. Tá vendo? Ela tem um cotelo. Então, cuidado, gala. Eu confio nela. Então, tá de boa. E ela é formada na série U também. Vamos levar ela. Beis. Uma equipe de vagalumes vai encontrar vocês no congresso. Isso não é muito perto. Vocês conseguem. Vocês entregam ela. Voltam e as armas são suas.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 Agora vá com ele. Não demora. E você não se afasta. Vamos. É isso galera, temos um novo companion. Para quem não para quem não conhecia essa daqui, é a Ellie. Tem corpos aqui no chão. Ouvi os tiros, mas O que aconteceu? Os vagalumes. Vai acontecer a mesma coisa com a gente se não sairmos da rua. Você é o profissional. Filo Leo 000105. OK. Guardar isso aqui talvez seja útil. A gente pode se chamar Fio, quem sabe. Precisa pular, né? Portinha tá fechada. Bora ela embaixo. Vou ficar muito puto se tiver a gente aqui. Rápido, tô indo. Mandou a hora que ele amarrou o. A pedaço de madeira aqui nas costas, tá ligado? Muito realista, cara. Bora, Ellie. Bora lá. aonde estamos indo? Lá em cima. Isso vai nos levar ao túnel do norte. Como vamos chegar até lá? Me dá um tempo. Aqueles. Aqueles famosos. É a velha história de tirar uma espada longa das costas. Tá amarradão, né? Vem, ali. Consegue pular aí? Caraca, ele é boa, mano. Caramba. Ah, ele consegue pular esse negócio Essa altura toda?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 Ela conhecia a minha mãe e tá me procurando. E eu tenho 14 anos, não que isso importe. Ela conhecia a minha mãe e tá me procurando. Onde estão os pais? Isso que bate, hein, mãe. Ah, tá maluco, daí deve bater muito forte. Bateu forte agora, mano. Precisa saber na história. Você decidiu fugir e juntar seus vagalumes, é isso? Olha, eu não posso... Os gráficos estão realmente muito bonitos no PC. Quer saber qual é a melhor parte do meu trabalho? Não preciso saber porquê para dizer a verdade, eu não estou nem aí pra você. Hum, que ótimo. É aqui.